Hoje é novo dia Esse tempo sem abraço vai passar. Nesses novos dias que virão As alegrias serão de todos É só querer Desejar Sonhar Criar Quando tudo isso passar e um novo tempo chegar. Abraço.